Tudo bem? Vamos falar hoje sobre como localizar os dados para poder calibrar o seu altímetro barométrico. Né? Todo mundo que tem altímetro barométrico, seja no GPS, seja no celular, ou seja em aparelho específico, precisa calibrar de vez em quando, principalmente antes de, de usá-lo. Né? E na hora de calibrar o aparelho, muitas pessoas têm dificuldades em localizar os dados que precisam coletar se informar para poder fazer uma calibração correta normalmente você precisa é, de uma informação ou de outra ou você precisa da altitude que você está naquele local que você está calibrando ou você precisa da pressão do ar daquele local aonde você está é, calibrando o seu altímetro barométrico né? Bom, é, em geral, quando é, a gente vai calibrar o aparelho e está com o com mapa do, do IBGE ou com algum outro mapa of, oficial, né, é, para poder calibrar o aparelho com alguma precisão, basta se localizar no mapa, encontrar a cota, né? A, a, a cota, a curva de nível, encontrar a linha de curva de nível correspondente ao, ao local que você está e encontrar a altitude daquela cota. Né? Se você está no pico, se você está no vale, se você está no meio da trilha, então você vai se posicionar até um local onde tem aquela altitude conhecida, né? por mais que seja uma altitude não confirmada, né? mas uma altitude... Uh, uma aferição aproximada, uma, uma, uma aferição estimada, mas pelo menos é um, é um valor, já é um valor a ser considerado, já é uma referência, né? é melhor do que você não ter. Mas nem sempre a gente está utilizando um mapa oficial com a altitude uh, baseada nos níveis médios dos mares, né? às vezes você já quer calibrar isso o seu aparelho em casa, em outro lugar ou você está sem mapa, né? Se você estiver em São Paulo, né? Uma das formas de você localizar essa informação é lá no site do GeoSampa, geosampa.prefeitura.sp.gov.br. Aí eu vou deixar aí o o, o link desses, uh, vou deixar o link na descrição do vídeo. No GeoSampa você pode habilitar lá a camada de meio físico, se não me engano, é isso mesmo, camada de meio físico, aí você habilita a camada de topografia e você habilita os pontos cotados da cidade. E aí você localiza o, o, aonde você está, qual é o bairro que você está, qual rua que você está, e aí você vai lá na rua, no mais ou menos próximo, mais próximo possível desse ponto cotado que está no viário, seja o ponto é, cotado principal ou o ponto intervia. Né? E aí você tem a, uma altitude aferida a da sua região. Isso é para quem mora em São Paulo. né? Para quem não mora em São Paulo, provavelmente é, verifica a, se a sua cidade tem o mapa digital da sua cidade. Tem um mapa digital. E aí no mapa digital da sua cidade você procura a, a, as camadas que, de topografia que informa os pontos cotados ou pode até informar a curva de nível, tá vendo? Você pode é, habilitar a curva de nível, mestra a curva de nível intermediária e assim você conseguir é, essas informações da, sobre a altimetria, sobre a altitude daquele local, daquele, daquela rua, daquela quadra, da onde você mora e conseguir a informação sobre a altitude e e assim calibrar o seu altímetro barométrico pela altitude e a, uma outra forma né é, para quem mora em São Paulo o CGE o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo é, possui estações meteorológicas espalhados nos 32 distritos da cidade, né? então você entra lá no site do CGE, clica lá em estações meteorológicas, escolhe ah, o distrito que você está, então por exemplo, ah, você mora no distrito da Lapa, em geral essas estações meteorológicas estão localizadas fisicamente na, em algum equipamento público, em geral nas subprefeituras, né? É, mas aí se você ligar para o CGE e não souber onde que está você pode saber onde que está instalado e aí você no mesmo nível de rua né? no mesmo nível do solo entre você e o, seu, e o seu e a sua região entre a estação meteorológica você pode pegar a informação sobre a pressão, está vendo? a pressão atual você pode pegar aquela informação sobre a pressão e calibrar o seu altímetro barométrico pela pressão atual do local que você está. Então, dentro de São Paulo, existem no mínimo 32 as estações meteorológicas que informam a pressão do ar. E aí você basta ir lá e é, é, conferir qual é a pressão do ar naquele momento e calibrar o seu altímetro barométrico. Fora isso, você tem os aeroportos, tem o Campo de Marte, tem Congonhas tem Guarulhos né é, e você pode obter essas informações é, com o aeroporto você tem duas informações também você tem altitude confirmada né e aí você fica lá no mesmo nível da pista e consegue é, passar essa altitude para o seu altime, altime, ah, altímetro barométrico é, e tem ah, nas estações meteorológicas tem a informação sobre a pressão e fora de são paulo no, qualquer aeroporto também tem é, se você não estiver em São Paulo você também ainda tem a opção de usar a rede de estações meteorológicas automáticas é, do IMET do Instituto Nacional de Meteorologia então você verifica, é, é, entra na rede entra no site do IMET, do IMET entra lá no campo de estações e dados pega a estação automática e seleciona lá de acordo com a cidade que você está, qual a estação meteorológica mais próxima e ela vai te passar qual é a pressão do ar, a última pressão do ar medida naquele momento, naquela na, naquela estação e se você conseguir localizar a estação meteorológica naquela cidade, você vai lá para o mesmo nível é, que ela e também consegue ter além da pressão, você também consegue ter os dados de altitude da estação então essa também é uma fonte desses dados o um outro local que dá para você obter é, pontos de calibração é no site do IBGE você acessar as informações sobre a altimetria de todos os municípios do brasil então você está indo para um determinado município e e vai passar pelo centro de de algum município né e aí você utiliza essa oportunidade para aproveitar para calibrar o teu gps calibrar o seu altímetro barométrico do seu gps ou do seu relógio de pulso ok e aí por exemplo ah, eu escolhi eu, eu vou fazer uma trilha e vou passar por, por são josé dos pinhais ok então você entra no site do BGE, procura a cidade de são josé dos Pinhais ele vai te dar aqui a base de dados em shape, em KML e MDB, para quem já está familiarizado com, com, com a leitura desses arquivos. E aí você consegue, uh, através do, do QGIS ou ArcGIS, ou através do, do CADMAP, ou através do Google Earth, você também consegue obter, uh, ler essas informações, é, sobre as informações da altimetria de cada cidade e se você não quiser a, a ter todo esse trabalho o site Apollo 11 que é um site sobre informações geográficas, informações espaciais né? informações meteorológicas é um, é um site de informações científicas ele tem uma base de dados se você procurar latitude e longitude das cidades brasileiras, ele tem uma base de dados que ele extraiu do IBGE, né? e é onde você escolhe qualquer cidade de qualquer estado, ele vai te trazer a altitude daquela cidade. Lembrando que a altitude da cidade, ela é sempre a altitude do marco zero da cidade. Então, quando você for para alguma cidade que você pegou a altitude no IBGE, vai passar para aquela cidade, vai aproveitar para calibrar o seu altímetro barométrico, lembrando que aquela altitude corresponde ao marco zero da cidade. Aí você vai ter que procurar onde está o marco zero. Em geral, o marco zero é... É, é o centro, exatamente o centro da cidade, o marco zero fica no ponto central da cidade às vezes lá em frente à igreja principal às vezes no meio da praça principal, às vezes em frente à prefeitura, às vezes em frente à câmara municipal da cidade né? então é lá que fica o marco zero, é lá que você vai calibrar o teu altímetro barométrico, ok? então é isso, essa é a, é a dica para que você é, consiga extrair dados de pressão ou dados uh, da altimetria da altitude do local que você está para conseguir calibrar o seu altímetro barométrico aonde você estiver. Ok, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.